Chegou a hora da gente falar sobre produtividade, pega a pipoca aí que o assunto é bem interessante, que a gente vai passar por todas as telas, todas as funções, filtros, Vou voltar aqui sobre a etiqueta, reforçando a importância dessa função, como ela vai te ajudar, tá? Então vamos lá, Eu vou começar aqui não do começo exatamente, mas começar do filtro de data, né? Então, a gente tem um filtro de data, 107 dias aqui, mas eu vou pegar aqui, ó, eu vou digitar, tá? Vou colocar aqui, ó, começo do ano até hoje, tá? Eu vou mexer aqui, buscar, Porque digitei, né? Cliquei em buscar e aqui, né? Eu tenho realmente já um ajuste aqui, no caso, as visitas começaram a ser realizadas aqui, né? No dia 26, né? Então, é um, um caso novo aqui, então eu vou pegar aqui dia 26, ó. Do, eu vou pegar o seguinte, ó, dia 24 do 4, pronto, ficar. Então eu pego o último mês aqui como relatório, né? E olha só que bacana, tá? Eu tenho visitas completas e você vê que a vantagem do desse mini gráfico é isso, se está aumentando ou se está diminuindo, né? Quanto maior o período, mais simples fica de você ver a curva, né? Aqui a gente vê realmente que, pô, as visitas foram né, aumentando, teve um pico aqui no dia 5 do 5. Aí cresceu mais um pouquinho, né? E acabou, né? Ficando numa, numa média ali. Teve somente uma visita incompleta. A gente teve bastante visita perdida. E teve uma, uma em um momento aqui que teve muitas visitas perdidas, né? Num dia aqui, dia 26 do 4. Ah, então, isso representa até 5% do né, total de visitas. Essas visitas, as atrasadas, né? Que a gente tem. Então tem realmente bastante visita com a que tem o horário, né, que o check foi realizado atrasado. Então, 23% das visitas estão sendo realizadas atrasadas, é um ponto importante para olhar. Relatórios, formulários aqui respondidos, não, né? então tem esse tipo de formulário aqui, foi muito formulário respondido, e aqui ele me fala qual foi o formulário que foi respondido mais vezes. Então, de, de todos os formulários que a gente preencheu, aqui eu tenho 1917, né? É, quase a maioria é esse relatório aqui. Esse formular de manutenção tá? eu tenho também a curva aqui. Como foi sendo mais preenchido, eu vou descer mais aqui. Vou passar todos os campos. Depois a gente vai voltar aqui nos filtros. Tá, a gente tem duração média da visita: 31 minutos. A menor duração, né? Tem, tem realmente alguma visita aqui que foi realizada muito rápido, provavelmente foi só um registro ali de check-in check-out, né? E visitas muito longas aqui foram realizadas. Então, você pode estar olhando isso aqui pelo relatório de visitas, tá? É, cada item, né? Eu não, não expliquei no começo, mas cada item tem essa informação, esse izinho, que quando você passa o mouse por cima, ele explica como que a gente calcula isso, né? Explica mais detalhes aqui, né? O que que, né? que que é? uma Visita completa, uma visita com check-in e com check-out realizada, né? Visita incompleta, né? Apenas check-in realizado. Então, é, ao passar o mouse, você tem acesso realmente a mais detalhes, uma explicação sobre isso, tá? Sobre isso daqui. Então, uh, aqui, além disso, né? Desse ícone, a gente tem um outro ícone também nesses cards que tem nos gráficos, também. Tá vendo? Todos os gráficos tem esse símbolo aqui, né? Que é de uma janela nova. E aí, quando a gente entra na janela nova, a gente tem uma visão geral aqui, né, do, dessas visitas que foram realizadas. Então eu tenho completas, aqui eu tenho eu tenho um comparativo de um com o outro, né? Eu tenho por data e eu tenho um comparativo. Então completas, as atrasadas aqui, né? conforme eu, eu fui, eu tive mais visitas né, realizadas. De fato, eu também tive mais atrasadas, né? É, as perdidas, né? Então em algum determinado momento aqui eu tava bem, ó, Até aqui eu não perdi visita, ó, quase mas aqui eu comecei a perder, depois eu melhorei um pouco, aqui comecei a perder de novo, né? então tem muita análise estratégica para você fazer isso daqui, tá? além do total de visitas que tem aqui. E a gente tem informações aqui sobre reembolso, né? valor total, quando é por KM, se tiver reembolso avulso para você fazer, vai aparecer aqui também. A gente tem um ranking né? aqui embaixo aqui que mostra quem tem mais visitas completas, então é esse operador turno aqui, esse aqui é o nome do usuário cadastrado, tá? Ele é o que tem mais visitas completas. Quem tem mais perdidas? No caso, a gente teve uma, né? Quem acabou tendo aqui é o Maurício, aqui a gente tem o um ranking dele. Detalhe, hein? Se eu quiser ver o ranking, eu clico aqui, eu Expandir. e aí eu vou ter acesso aqui ao ranking né, de quem mais perdeu as visitas. É claro que aqui o Maurício tá em uma, né? É aqui na frente, porque tá ordenado pelo, pelo perdido aqui, né? Aqui, ó, mesma coisa do completo, então ele vai trazer, pô, já aqui tá o primeiro, né? Mas quem era o segundo? Então só clicar em expandir, a gente vai ter acesso aqui a quem era o segundo, então o eletricista, depois foi parte do mecânico, né? Então, ali a gente tem a expansão disso. Do lado a gente tem mais atrasadas, né? Com o mesmo conceito de poder expandir também, e as incompletas também, tá? Ah, mesmo conceito aqui também de né, de Maurício aqui, a gente tá com sério problema aqui de só fazer o check-in, realmente, não fazer o check-out, tá? Dessas visitas tão incompletas. Então, é, vamos ver se tem mais alguém depois dele, né? Ó, oh, é bem diferente, tá vendo? Ó, o eletricista tem 14, nesse cenário, né? 14 aqui, ó. E o Maurício tem 72. Então, realmente, precisa ser conversado aqui, tem algo bem, né? De treinamento, faltou um treinamento aqui com o Maurício, faltou uma orientação, um treinamento, né? Aí a gente tem categorias mais visitadas, né? A gente, nesse caso esse cliente aqui tá separado, né? Aqui ó, por categorias, a gente tem esses tipos de categorias aqui, do negócio dele, né? Água, ah, esgoto, né? Separou aqui entre os dois e o esgoto realmente teve mais, né? Mas aí, pô, de água, quanto que teve, né? Ó, então, esgoto teve 805 visitas, água teve isso daqui, né? Então você tem, tanto em quantidade de completos, aí você tem as perdidas baseadas também no, no, no, no, no, na categoria delas, né, então qual que é a duração média, né, poxa, essas visitas aqui de, do, cujos locais são pontos de referência são maiores, mas ah, as de esgotos demoram 35 minutos e a de água 22, né, olha só que legal o que você consegue chegar, né atrasadas aqui, poxa, trinta, cinquenta atrasadas. Essas daqui estão atrasando muito, né? Você já pode começar a cruzar os dados. Quem que faz esse tipo de visita aqui, né? Qual é o tipo de equipe? Por que que está atrasando mais para esse tipo de, de de categoria de local, né? Então, tem muita informação para você fazer realmente aqui, né? É, investir um tempo nisso aqui, tá? Tempo de visita e aqui é interessante que ele vai te mostrar sempre um percentual. Em, quanto tempo, em quantos porcento né, que ele está em visita né, e o restante né, seria, é, seria em andamento. Né? Olha aqui, a gente explica, tempo em visita é calculado considerando o tempo de monitoramento do usuário da empresa. E aqui tem já uma dica, se você deixar 24 horas, essa sua análise vai ficar prejudicada, porque ele não trabalha 24 horas, ele trabalha ali 8 horas, 10 horas contínuas, né, contando o hora de almoço, a entrada e saída. Então, né, se, eu aconselho até que você mude isso né, e coloque uma meia hora antes ou uma hora antes dele começar a trabalhar e no máximo uma hora depois, do, do que eles costumam, né? Tudo bem que se ele fizer hora extra, não tem problema, mas é, coloque mais ou menos o horário de monitoramento de trabalho né, para o sistema se basear nisso daqui e conseguir te dar uma previsão melhor né, disso. Então, aqui por exemplo, ele mostra né, quanto que cada um ficou em visita, né? E entre as visitas, tá? Em visita e entre visitas. E aqui, por exemplo, na hora de monitoramento, 24 horas, acaba é, ficando é, delicado, né? Se você fizer um ajuste aqui, você vai ter uma noção melhor de quanto tempo realmente ele passa em cliente e quanto tempo ele passa em deslocamento. Esse é um, é um, é um número para você acompanhar, para saber a questão do aproveitamento da equipe, né? Então, a gente acabou os cards aqui, né? Todos os do, do ranking de produtividade, aí a gente tem a opção de filtrar, escolher, né? Eu quero analisar somente o, a produtividade das categorias que são né? esgoto aqui, né? Que uma categoria não tem a ver com a outra, né? São coisas diferentes. Então, de esgoto, você vai ter todos os dados aqui referente a isso daqui, tá? Esse tipo de categoria. Outra coisa é usuário. Poxa, eu quero pegar só né, desse usuário aqui, então você pode filtrar só um usuário, e ver como é que ele se comporta, como é que foi todos os detalhes dele aqui, né? Aqui a gente tem um comparador, mas aqui você pode botar na tela, né? Um dele. Quanto tempo de tolerância, né? Que o que é exatamente a tolerância para atraso para você? É padrão é 15, mas de repente 5 minutos já é atraso para você, né? Deixa eu ver aqui se eu vou aumentar. Ó. Olha só a situação. A gente quase a gente dobrou aqui praticamente. Então eu tenho, 15, eu tenho 26% das visitas nesse tempo aqui, né? Que tiveram atraso de pelo menos 5 minutos. Mas, deixa eu ver aqui, quantos passaram de 30? E ainda assim, 19 visitas ainda passaram, né? 19% das visitas ainda passaram de 30 minutos. Ou seja, Realmente 19% das visitas atrasaram muito, né? Então aqui a é gente vai fazer esse teste. E também tem as categorias, né? As etiquetas, que são segmentações. Então olha só, visita de mecânica, visita de elétrica, são coisas completamente diferentes, né? Por exemplo, vou pegar aqui, ó, atualizar a tela, vou pegar aqui visita de vou pegar a etiqueta mecânica, visitas que tiveram essa etiqueta aqui dois traço mecânica e vou filtrar. E aí, eu vou analisar somente essas visitas. E aí, olha só, tenho já um número diferente aqui de visitas completas. Olha só, olha, caramba, como mudou completamente o cenário. A visita de mecânica, eu não tenho nenhum atraso acima de 30 minutos. Tá? E aí, eu vou começar a olhar. Pô, duração média da visita: 20 minutos. Ou seja, eu sei que uma visita de mecânica, né, pra mim aqui, é 20 minutos a duração. Você sabe quanto tempo tem que durar essa visita? Tá, tá ok para você? Esse tipo de visita que tem essa etiqueta durar 20 minutos? É aqui onde você pode né, se basear. Por exemplo, 20 minutos. E aí vamos olhar o seguinte, visitas mais completas, vamos olhar isso. É, qual que é a duração média? Tá? A média deu 20, mas quem mais fez visita, né, aqui nesse caso, é 25 minutos, né? Então é 12 minutos, então é abaixo da média, então por isso que tá puxando esse aqui, né? Tô puxando essa média. Mas o segundo foi que mais feliz foi 25, mas teve um que foi na média também 20. Então aqui você consegue saber o que que tá muito fora, né? E o que que para os dois lados e o que que tá no ideal, né? Então sempre pela média ali você vai baseando e sempre no ranking no topo, né? Nos que estão melhores, você vai. Né, otimizando isso. Então, por exemplo, vou, vou ajustar aqui para elétrica, vou tirar a mecânica, pesquisar. É isso, então aqui já teve, né, a parte elétrica, já teve visitas atrasadas, a gente tem outros tipos de formulário sendo preenchido, né, a gente tem uma duração já diferente, né, de visitas, então a gente já tem outros dados. Então, a etiqueta é interessante por isso, né, e você também pode filtrar não só por etiqueta de visita, né? Que é tipo de visita, nem né, qualquer qualquer sinalização, mas também por etiquetas de usuários aqui, as etiquetas que fazem parte dos usuários, você também pode utilizar aqui no filtro de pesquisa, tá? Então, é... tem aquela ideia que eu sempre falei no começo, tem equipes, né? Você quer comparar uma equipe com a outra, equipes que fazem coisas completamente diferentes, é aqui onde vai segmentar os usuários perfeito então é isso etiquetas vai servir bastante que a segmentação para você você tem que aqui nessa tela você tem ainda duas coisas tem o tour né que a gente explica aqui item a item né o que fazer cada é, cada detalhe tá e a gente também tem conteúdo de ajuda né aqui nessa tela como todas as outras que vai exclusivamente para tela e aqui a gente dá mais detalhes fala sobre filtros fala sobre os cards, fala sobre essa função de expandir, como, o que significa cada um, os exemplos, né? O tempo de visita, como é que funciona isso, né? A parte expandida. Então a gente tem todos os detalhes aqui, ó, né? da visita, como que, né? Daí já entra até conteúdos que a gente vai colocando aqui, né? relacionados a esse assunto aqui da produtividade, tá? Então, tá aqui fechando, né? a maioria das funções dos sistemas a gente vai entrar em alguns outros assuntos ainda interessantes né Aí tem muito conteúdo bônus do treinamento ele tá tá vamos dizer assim acabando mas tem coisa interessante para você ainda tá bom então vamos lá